Obrigada pela audiência, pela sua participação. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei com vocês às seis horas em ponto. Porque agora chega a Fernanda Arcanjo, o Paulo Henrique Santos, que chegam com informações sobre o processo de vacinação. E, aliás, meninos, vocês arrebentaram nessa cobertura. Que Deus abençoe vocês. Boa noite. Muito obrigada, Silvia. Boa noite. Bem-vinda de volta. Obrigada. Agora me conta que uma coisa fez algum procedimento, querida, porque está mais, tá mais magra. Está mais bonita que Não, antes. Não, gente. Gente, eu sou a única pessoa que sai de férias <risos> e que emagrece. Verdade. Fiquei dentro da minha casa. É porque na verdade... Na eu, verdade, eu não tomei nenhum vinho no meio de semana, ah. só final de semana. E aí no meio de semana, malhei direitinho, fui todos os dias para academia, Deu certo. Deu certo. Que genética. <risos> tchau, essa, coração. Hein? Tchau, tchau. Boa noite para você de casa. Pois é, boa noite a todos. A vacinação contra a Covid-19 aqui em Goiânia foi antecipada e já começou para valer hoje mesmo. Só nesse primeiro dia, dois mil profissionais da saúde foram imunizados no Hospital de Doenças Tropicais e também no Hospital de Campanha. Idosos de um abrigo também já receberam a vacina. Bem-vindo você é de volta pois também, é. né? Passou uma temporada na rua, dando cobertura a esses fatos importantes aí da morte semana. A morte do nosso prefeito, o início da vacinação, foram muitos fatos marcantes, né? nos últimos dias. E a Parabéns gente tem que estar onde a notícia trabalho. está, né? É isso aí. Gente, por enquanto, não foi montada nenhuma sala de vacinação. Tá? Nessa primeira fase, as doses são direcionadas e os agentes de saúde vão até as pessoas que serão imunizadas. O primeiro idoso a receber a dose de Coronavac foi o seu lacídio 84 anos pouco que tem o IPTU. Começa pelo ITU, é... depois o IPTU. Tudo aí, agora, na é sequência. Vamos <risos> embora? É isso aí. <risos> Goiás, a termina aqui. Fica agora com o Jornal da Record. Uma ótima noite. Logo depois tem a estreia da superprodução Gênesis e depois Jesus. Uma boa noite pra você. Tchau, tchau. Até amanhã. Olá, boa noite. Boa noite. Três adolescentes e um jovem fingiam ser moradores para entrar em prédios de luxo e roubar. Eles agiam com absoluta naturalidade e com isso não provocavam a desconfiança dos responsáveis por vigiar os imóveis. Mesmo com a pouca idade, se destacavam